Tudo pronto para o primeiro pedal, junto com a e-bike da Estela. Nós compramos uma bicicleta elétrica assistida para ela poder me acompanhar nos pedais. Como eu faço uns pedais mais longos? A bicicleta elétrica é uma forma de socializar o pedal, dela poder ir junto, participar e eu ter ela comigo. Estamos indo para o posto Alvorada, sabadão de manhã, Vamos fazer mais um pedal e hoje nós vamos testar a e-bike da Estela. Saber se ela consegue ir com a gente num pedal um pouquinho mais longo, se a bateria aguenta e se a Estela consegue. Vamos ver. Ali no posto nós decidimos que o trajeto ia ser Taiaçu Estrada Boiadeira, Vista Alegre do Alto e retornar pela Tabarana. Um belo teste para a estela, porque isso tudo deve dar mais de 60 quilômetros. Estávamos em duas e-bikes: cinco convencionais e o apoio feito pelo Marco, meu primo. gostando do vídeo, manda o dedão no like, se inscreve, aperta o dango e não esquece de compartilhar, porque só assim o canal cresce e eu continuo animado para produzir para vocês.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 Esse é um ponto de referência tradicional dessa estrada, a casa de água da usina de cana. A título de informação, a e-bike da Estela é uma Turbolevo Hardtail 2020 da Specialized. Paradinha técnica na Praça de Itaiaçu. Vale lembrar que na praça tem sanitários públicos e ponto para pegar água. Já estamos saindo de Itaiaçu e vamos pegar a estrada boiadeira ali na frente, pertinho do Pesca e Pag. 8h25, Marcão. 25km. Olha lá Marcão, a laranjinha lá. <risos> A história dessa boiadeira aqui é a seguinte, é um sobe e desce sem parar. O cara pensa que não tem subida forte, mas é só no MUC. Cada lombada dessa aí, ele soa um pouquinho. Agora o visual, o visual compensa pra caramba. Já viemos na Boiadeira, vamos desviar agora para Vista Alegre. Olha os dados: 18,2 de média, 29 quilômetros, 1 hora e 36 de movimentação, frequência cardíaca 140, aí tô melhorando a frequência, ó. Saindo da estrada boiadeira, a gente percebe que diminuem os pastos e aumentam os pomares. Uma verdadeira beleza. Chegando em vista alegre do alto, 17,5 de média, deu uma carridinha e o cansaço já bateu. 36,4 quilômetros, faltam 24,6. 143 de frequência cardíaca, 472 metros de elevação. Agora é subir a Tabarana e estamos lá em Monte Alto. Turística de Vista Alegre, Maria Fumaça. Estamos pagando uma visita aqui na Magic Bikes em Vista Alegre do Alto. A loja da Adeline e do Zé Ricardo, é isso? Ah, que alegria! Vamos conhecer, pessoal. Vem comigo, vem comigo, vamos conhecer! Entra aqui! Entra aí, Santos. Ó! Um... Oh. É Coisa organizada, oh. eu gosto, viu? O é Pete né? veio eu aqui e falou filho. assim: Que minha loja tá mais organizada que a dele. Ele falou: Vou falar com a Andrea. Isso, <risos> Que joia, hein? Na matinha de Vista Alegre da Rota Ecológica, as bicicletas passam normalmente, mas o carro de apoio teve que dar a volta. Vamos de fazer a matinha de Vista Alegre. Agora pegar esse pedaço aqui de rota ecológica até a estrada da Tabarana. Nessa altura eu já estava ficando cansado e a Estela ainda estava firmona e andando junto e, a maioria das vezes, na minha frente. Aqui é a Escolinha da Tabarana. Faculdade do Faquinha da Tabarana. Hoje em dia, ele está em EAD por causa da Covid-19. Só falta aquele morrinho ali, ó. Esse top aqui, me faz lembrar que eu tenho 50 anos de idade. Meu veredito é que o Mebike é simplesmente sensacional, pois ela faz com que pessoas em condições físicas diferentes pedalem juntos. Foi o caso da estela que fez o maior pedal da vida dela. Foram mais de 63 quilômetros. Andou junto comigo, no final andou até na minha frente, coisa que ela nunca tinha feito. Palmas para a e-bike e, e para a Estela.